olá meus amigos e minhas amigas esse aqui é o meu sistema aqui a gente fez aqui um trabalho aqui ó e aqui esse canos aqui ó é tudo furado por baixo quando você e ali é o resisto ali você abre e parte da sujeira vai embora depois a gente vai arrumar um filtro para pôr nessa caixa mas por enquanto a gente está usando esse aqui é totalmente eficiente? Não, não é. Mas tira bastante sujeira. Você, de manhã cedo, como aqui é a água da chuva, você pega a água para aguar as plantas e automaticamente já vai tirando alguma sujeira. Aqui nós temos aqui um sistema aqui de, de oxigênio dos peixes. Quer dizer, aqui tem um escurinho ó, e fica aqui caindo água o tempo todo com essa pombinha. Essa bombinha aqui, ela bombeia água por, por essa mangueira Ela vai para aquela caixinha ali, ó, na coluna Ela é mais alta, é um metro mais alto Então ela vem por esse cano E ela vem cair aqui na caixa E eu tenho ali 5 mil litros de água ali numa caixa maior lá embaixo Aonde vem por esse cano ali, ó Ela vem desde lá de baixo para aquele cano Temos uma bomba para bombear essa água para cá Olha só que limpinha, gente A água da caixa Aqui, olha só, eu coloquei uma chave dupla, porque aqui é 220. Aqui eu isolei tudo, ó, tudo isoladinho, bonitinho, para não ter contato com nada, com fio. tá tudo isolado, tá bom? Então, se fazer, a gente tem que isolar. Aí aqui, quando eu quero, quando eu quero abastecer, eu ligo aqui. Essa caixa aqui é 2.500 litros. Aqui dentro desse balde, nós temos aqui três carpas e nós temos aqui uns... Trinta tilapinhas pequenininho. A água tá um pouco escura, mas depois nós vamos pôr na caixa ali, para vocês verem. Esse aqui é o tanque, ó. A gente pega a água da chuva. Aqui tem uma torneira, né? para quando a gente quiser usar água também. Ali, gente, é a bomba. A bomba a gente colocou um plástico por enquanto, que eu não fiz a casinha ainda. O bom é fazer a casinha. Então aqui, ó. Esse aqui é o cano, onde a água desce do telhado. Aí... Eu coloquei ali a válvula de escape para se, se esse cano aqui não devemça com muita chuva a água sair por aqui e não prejudicar o telhado lá em cima então se causa chover muito e a caixa d'água encher e isso aqui é um ladrão se ele não devença a água se ele não suportar então vai sair por aqui aqui temos um cano de um metro mais ou menos aonde se vier alguma pedra alguma sujeira cai tudo nesse, nesse, nesse, nesse cano coloquei aqui um tampão Pra quê? Pra que esse tampão, quando você queira abrir, pra tirar a sujeira, você vem aqui e tira essa madeirinha aqui. Essa madeirinha aqui é pra ela sustentar o cano com o peso da água, não descer. Por que que eu não, não coloquei pra abraçadeira? Porque com, eu coloco aqui essa madeira, furei um buraco na parede, eu sei que a abraçadeira seria melhor. Só que a abraçadeira você vai ter um trabalho maior para poder depois disso parafusar. Aqui, gente, furei um buraco na parede, ó, pra ajudar também, ó. Na realidade, essa madeirinha aqui é só para segurar o tampão. Aqui temos um fio aqui de 10 milímetros, onde está nessa curva amarrada aí na parede, onde ele sustenta todo é, esse peso né, dessa, dessa água. Ali temos o bombeamento, então a água desce, ela vai vir aqui ó, e ela vai vir cair na caixa. Essa caixa é 5 mil litros, onde a gente pega a, da, pega a água da chuva. Olha só, se por acaso a gente quiser água para lavar um quintal, sempre suja muito o quintal, né? Então você vem aqui. Aqui, aqui eu coloquei um registro, ó. Pra quando você quiser um dia trocar a torneira, essa, essa aqui, gente, é de plástico, ela já quebrou, por isso tá vazando. Então eu vou. Essa aqui, ó, quebrou isso aqui, ó. Quebrou essa, essa rosquinha aqui, ó. Então vou, tá, tá vazando. Então pra criança não vir aqui abrir a torneira e esque, esquecer aberta, a gente colocou um resíduo até mesmo para uma manutenção, né? Esse, esse tanque aí, que é uma, é uma caixa, mas é um tanque, né? Ele vem com campo ali, né? Com um encaixe, né? Então, muito legal. Olha só, gente. Ainda bem que eu cheguei a tempo. A carpinha pulou da, do balde, ó. Vou até olhar se não tem mais aqui, ó. Ela pulou do balde aqui. Então, eu vou... Vai ser a primeira que eu vou soltar lá na água, lá, ó. Faz que ele tá com dois minutos que ela tá fora aí, ó. Olha só, então aqui nós temos aqui, ó, os tilapinhas aqui, ó, e as capas aí, ó. São três capinhas, tem um cascudo também, ó. Aí eu vou pôr rapidamente, que é pra ele não sofrer muito, né. Então eu vou, vou aqui dentro desse balde pra eles ir acostumando aqui, ó. E eu vou soltando lá depois. Aqui é tudo água de chuva, é água sem cloro. Olha só gente, que maravilha aí, ó. Show de bola, né? Então a gente já vai pôr lá, lá dentro, lá na caixa. Olha, eu vou, vou por rápido aí, que é pouquinho água, né? Olha só, gente, então aqui, ó, já coloquei os tilapinha ali, viudinho ali, ó, vocês estão vendo ali, ó, tilapinha, e aqui agora eu comprei três carpas e um cascudo, e agora nós vamos soltar ela também, nós estamos climatizando, ó, a gente põe ração ali, ó, aquela ali é a raçãozinha, a raça alimentar, aqui tem o, o sistema, né, de, ox... de oxigenação, né, o cascudo, gente, né, para para ele fazer a limpeza da caixa, alguma sujeira, caso tudo vai se alimentar. essa aqui é as carpinhas, Olha só, então aqui eu já climatizei um pouquinho, ó. Agora aqui eu vou, eu vou fazer a soltura delas aqui, ó. Olha só aí, Vai sair é a outra aqui, ó, ó, ó o peixe aí. Vai sair aqui a outra, a outra... A outra não quer sair, não é? Ei, ele nasceu, já o peixe. É? Ele foi embora. Ó, oh, o cascudinho também, ó. Ó, oh, oh, oh, o cascudinho também, ó. Ó. Oh. Vai, vai embora. Olha Ó, o cascudinho, ó. De... Ali, ó. Quer pegar? Ah, foi embora, filho. Nossa. Olha, pega isso aqui. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, isso. Salta. <risos> Temos ali as, as carpas olha. e os tilapinhas. Olha. olha só, a água tá um pouco clara. Temos três carpa aqui, ó, uma branca e duas meia rosada. Elas ficam no fundo da caixa. A água está meia tremula, está, tá ventando. A gente desligou aqui o soprador. Olha, olha. tem 33, 32 tilapinha. Olha, olha, olha só pequenininha aí ó o a gente vai alimentar elas agora e vamos ver se elas vão vir aqui um pouco mais pra perto compramos aqui tem uma maiorzinha estão crescendo rápido como elas estão me vendo já comprei aqui elas tinha dois centímetros cada um tava do tamanho dessas bem, bem pequeninha mesmo as carpas não sobem para comer, elas ficam, não sei se a noite, elas ficam só embaixo, À noite é que elas vêm. Gente, isso é bacana demais aí, ó. Pois então, agora aqui, ó. Eu vou soltar os peixinhos aqui, ó. São 32 peixinhos. Quando eu comprei eles, eles tinham 2 centímetros só do tamanho e já cresceram bastante, ó. 32 tilápia e 3 carpa. hoje então agora vamos fazer aqui a soltura ó. vamos por aqui, ó Vai saindo, o casco vai embora. Água. Mais uma. E fazer assim, pode ir embora. Hoje então meus amigos e minhas amigas Após mais ou menos 45 dias, dois meses Que nós colocamos os peixes na caixa d'água Olha o galo cantando Aí a gente choveu bastante, encheu o tanque A gente fez aqui a troca dessa água porque eu sempre renovo a água Porque eu não tenho filtro ainda O meu sistema aqui de limpeza da caixa É com canos furadinhos No fundo da caixa Eu abro o resisto Que tem aqui atrás desse vaso aqui E toda a água que está no fundo da caixa Sai pelos, pelos, pelos, pelos furinhos Mas a água suja bastante A gente vai ter que arrumar um filtro Ou seja, ela fica escura meio esverdeada Conversei com o rapaz que fez curso de aquário ele falou que se a água estiver esverdeada não tem problema é ruim quando ela fica de outro jeito mas esverdeada ele falou que pode deixar mas mesmo assim eu gosto de deixar a água sempre limpinha para a gente tá vendo os peixinhos aqui em cima temos aqui ó um pé de maracujá aqui Eu tem bastante maracujá e é isso aí então aqui agora eu vou virar a câmera e a gente vai mostrar para vocês aqui os peixinhos a gente trocou água onde? Aqui temos alguns peixinhos, ó. Eles estão bem grandinhos já e nós vamos alimentar eles aqui, ó. Olha, viu? Eles estão grandinhos. Tem mais ou menos aí 10 centímetros de tamanho já. Estão bem grandinhos, ó. Olha, olha, olha, olha só, eles... É que o sol tá... Não tem sol hoje, aí a água tá um pouco escura aí, ó. Ali, olha só. Aqui é o sistema aqui de oxigenação, hein? A água vem, ó. E fica esse chuveirinho aí, ó. Sendo assim, não falta oxigênio para eles. Prontinho, gente. Após alimentar os peixinhos, a gente vem aqui, puxa o sombrio, ó. Amarre aqui um tijolo, a gente puxa aqui, ó. para as folhinhas não cair dentro da água, né? Para não sujar. E aqui também, gente. A gente colocou um cano pra gente colher toda essa água que vem desse telhado, cai na caixa. Coloquei ali um. Uma, uma curva 45 graus e ela cai aqui, e aqui o próprio sombrio já faz aqui, a assim, colhe toda a folhinha que, que vem, fica aqui. ó Hoje então meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui, um forte abraço, se ainda não é inscrito, não se esquece de nos ajudar com a sua inscrição, deixa o seu like, se calça se inscrever, ativa o sininho para receber os outros vídeos, um abração, fui, tchau, tchau.